Hallelujah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 perdoe nossos pecados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs presentes aqui na Igreja São Benedito, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham ao vivo pelo sistema de transmissão pelas redes sociais. Nós estamos celebrando hoje a memória de um santo do século XVI que dá um exemplo para toda a igreja de humildade, de pureza e de serviço. Chamado São Martinho de Lima, viveu aqui na América do Sul, em Lima, no Peru. E pelo que consta na sua história, ele sofreu muito quando era criança, porque foi renegado pelo pai. E a sua pobre mãe, por ter origem, Africana, se esforçou muito para criar o menino e depois acabou ficando grávida de uma menina, e por isso precisou trabalhar muito para cuidar destas duas crianças, praticamente sozinha. Depois de um tempo. Martinho foi viver com o pai até ele chegar à juventude, mas este pai não o tratava muito bem, dava aquilo que era necessário materialmente, mas Martinho era muito carente de amor até que ele passa a viver uma vida espiritual profunda e, por isso, ingressa na ordem dos pregadores, na ordem dominicana. E ali faz os votos de pobreza, castidade e obediência para viver inteiramente para Deus. E ele é recebido no convento, justamente num período em que ainda se tinha a grande influência do pensamento A respeito da escravidão. Então, não é que também ele era assim muito respeitado por certas classes sociais, devido à sua cor? A história dele é um pouquinho parecida com a de São Benedito. E tudo isso ele oferecia a Deus como sacrifício. E aí chegou um período da sua vida que ele começou a se dedicar aos estudos das plantas, sobretudo as medicinais. E, em algumas biografias, encontramos esta informação. Que ele conviveu com pessoas que já tinham conhecimentos das plantas medicinais e acabou aprendendo muitas dicas. Então, quando uma pessoa estava doente, ia até o convento para se consultar com o Frei Martinho. E ele dava ali um chá, algumas folhas, alguma coisa que fosse recomendado para o problema daquela pessoa. E além de dar esta medicação natural, ele também impunha as mãos e fazia uma oração. E ele dizia sempre para as pessoas, eu te medico e rezo por você e quem vai te curar será Deus. E de fato muitas pessoas eram curadas por estas iniciativas de São Martinho. Dentro do convento, ele também medicava os frades quando um deles precisava e também exercia um outro serviço para a sua comunidade religiosa, que hoje nós podemos entender como cabeleireiro ou barbeiro. Então, estes serviços humildes eram prestados por São Martinho, justamente porque ele encontrava, através deste caminho, formas de servir o próximo. E vivia intensamente a sua vida espiritual, rezando muito, fazendo penitências, e muitos jejuns. Então, vários dons ele foi recebendo de Deus ao longo de sua caminhada. Como, por exemplo, o dom da ciência infusa. Como o dom da revelação. Como o dom da cura. E também ele tinha o dom da bilocação. Muitas pessoas atribuíam a presença de São Martinho em dois lugares ao mesmo tempo. E conta-se também que ele tinha um dom como o de São Francisco de Assis. Ele conseguia se comunicar com os animais. Ele falava e os animais obedeciam. Até mesmo os ratos do convento, os ratos da rua, obedeciam as ordens de São Martinho. Então é comum nós encontrarmos a imagem de São Martinho nos seus pés uma espécie de um pratinho com alguns animais, simbolizando esta espécie de domínio que ele tinha. São Martinho também é conhecido como o santo da vassoura, porque além dele, como irmão consagrado, fazer estes serviços, também varria o convento. Em vários momentos do dia, ele cuidava deste, destes pátios do convento. Então, muitas imagens de São Martinho também, aparece ele segurando uma vassoura. E enquanto ele estava varrendo, ele estava rezando. Morreu com 63 anos. E sua fama de santidade era muito grande. Ao ponto de terem que o sepultar praticamente em segredo. Para que as pessoas não tivessem nenhuma forma. Talvez até de levar o corpo dele. Tal era a veneração. Pública deste santo homem já em vida. Então hoje nós pedimos a intercessão do humilde São Martinho para que lá do céu ele nos fortaleça com seu exemplo e suas preces, para que nós também tenhamos esta humildade de coração e nos coloquemos sempre a serviço dos outros. Nesta quinta-feira, a palavra de Deus que acabamos de ouvir, nos fala da vida nova que Cristo nos dá. A primeira leitura, o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, conta o seu testemunho de conversão, dizendo que... Antes de conhecer a Cristo, antes de Jesus se revelar a ele na estrada de Damasco, ele era um bom judeu, ele tinha sido circuncidado no oitavo dia depois do seu nascimento, portanto ele fazia parte do povo de Deus. Ser circuncidado significa que a pessoa fazia parte da aliança do Antigo Testamento. Era era esta marca que os homens do povo de Israel tinham, a circuncisão. Simbolizava esta pertença a Deus. E ele fala que com muito zelo, ele defendia a sua religião até o ponto de perseguir os cristãos da época. Mas depois que ele conhece quem é Jesus, a sua vida é mudada, e sua mentalidade é transformada. Então, tudo aquilo que ele vivia antes de conhecer Cristo, hoje, na primeira leitura, ele diz que suas experiências não tinham mais valor. Ele considerava tudo aquilo que ele viveu antes como perda, porque agora ele vivia uma vida nova em Jesus. Paulo, conhecendo Jesus, conheceu o Deus de amor e não aquele Deus que vingativo e sanguinário que ele acreditava. A concepção do apóstolo Paulo através de Jesus, agora é que Deus é amor. E não um pai severo que gosta de punir quem não obedece. E no Evangelho de hoje, nós vemos na prática como é que Jesus nos revela o Pai amoroso, misericordioso e bondoso. Os pecadores e os publicanos se aproximavam de Jesus para o ouvir. E queriam ouvir porque Jesus sempre tinha palavras de esperança. Os fariseus e os mestres da lei ficam com inveja e começam a criticar Jesus porque Jesus anunciava o amor de Deus aos pecadores públicos. E olha a crítica que eles fazem, este homem acolhe os pecadores, para eles isso era horrível, e chega até mesmo fazer refeição com eles. Na concepção destes homens, estar em contato com os pecadores era como se os pecadores transmitissem para eles pecados. Então, eles estão, na verdade, chamando Jesus de impuro aqui, né? E aí Jesus mostra para todos, através das parábolas, que tipo de Deus que é o verdadeiro Deus. É aquele que vem em resgate de quem se encontra perdido, de quem se sente pecador, de quem está arrependido? É este o Deus que Jesus vem anunciar ao mundo. Então ele dá o exemplo da ovelha perdida que é encontrada pelo pastor. Ele dá o exemplo da mulher que havia perdido uma moeda de prata. E quando ela encontra aquela moeda, ela se alegra porque ela encontrou o que estava perdido, quer dizer, o amor, o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, é capaz de perdoar e é capaz de resgatar, seja quem for o pecador que se arrepende. E Jesus acrescenta, quando alguém se arrepende, quando um pecador se converte na terra, lá no céu, os anjos chegam a fazer festa, porque aquela pessoa recebeu em seu coração o amor de Deus. Então hoje a palavra se encaixa perfeitamente em nossas vidas para que nós pensemos qual é a visão que nós temos de Deus, de um pai criador todo amoroso, misericordioso e compassivo, que nos abraça e que nos dá uma nova oportunidade de vida. ou ainda estamos presos neste farisaísmo, como os mestres da lei. Fala de Deus, mas não vive Deus no coração e não se alegra com a conversão dos outros. Então nos coloquemos nesta palavra hoje, pedindo a graça para que assim nos alegremos com aqueles que se convertem mas também nos convertendo, para que os anjos também façam festa lá no céu, pela nossa conversão. Que o São Martinho de Lima interceda por nós. Por Cristo Senhor nosso, amém. amém. Vamos ficar em pé, vamos apresentar as nossas...